O fato de Deus usar algo ou alguém para realizar uma obra, não faz deste algo ou alguém objeto de adoração. Estão entendendo? Lembra da serpente de bronze. Foi Deus quem mandou fazer. Mas quando o povo parou, quando passou aquela, aquela praga das serpentes ali, aquilo encerraria o assunto, mas o povo então começou a guardar, guardou aquela serpente de bronze e com o passar dos séculos, aquela que foi um instrumento de, de Deus para a cura, inclusive é usado até hoje como símbolo da medicina, a serpente numa haste, passa a ser adorada, passa a receber, o povo começa a queimar incenso para aquela serpente, como se fosse ela a fonte da bênção. E a serpente de bronze não era a fonte da bênção, ela era um instrumento apenas pelo qual aquela bênção específica foi enviada ao povo. Nós vemos isso muito no, no âmbito da cura divina. Quando determinado homem é usado por Deus, porque somente Deus pode curar. Isso é princípio básico da Bíblia, princípio básico ensinado por Jesus. Satanás não vai contra é, Satanás, não expulsa Satanás. Ele não joga contra o próprio patrimônio. Somente quem expulsa o demônios é Cristo, é o poder do nome de Jesus Cristo. Somente quem cura é Deus. Então, esse é um princípio e precisa ser entendido. E Deus usa homens no seu ministério. Ele, aí nós teríamos que ir lá para 1 primeira aos Coríntios 12, quando ele fala da diversidade dos dons. E um dos dons, ele vai dizer, é, dons de cura. Há dois tipos de forma como Deus age a cura. Eu vejo isso na Bíblia. Primeiro, a pessoa que vai receber a cura tem que ter fé. Então, baseado na fé de quem vai receber a oração ou a imposição de mãos ou a própria cura, ela tem que crer. O segundo ponto é que Deus usa, sim, dons em alguém para ministrar a cura. Aquele homem assentado na porta do, do templo formosa, chamada Formosa, ele nem sabia o que ia acontecer com ele. Mas Deus usou Pedro e João. Em Atos 3, se eu não estou enganado. Eles chegam ali e ministram a cura através de um dom que Deus deu a eles. Mas nem por isso Pedro e João vão se exaltar por causa daquele dom. Já em outro momento a Escritura fala de Paulo olhando para determinada pessoa e vendo que ele tinha fé para ser curado. E ministra a cura para ele. Vocês estão entendendo? É uma... É um caminho duplo. Por isso não adianta dizer, não, é só quem, a fé só vai operar se a pessoa, o dom de cura tem que estar só no, no que está recebendo. Não, ele tem que estar em quem está recebendo, mas ele tem que estar em quem está operando esse dom também. Eu vejo as duas maneiras na Bíblia. Eu vejo a maneira onde o enfermo ministrou fé para ser curado, por isso recebeu a cura. E nós vemos maneiras em que é, Deus operou através de um dom. Poderia citar muita coisa. Aquele morto não tinha fé, ele estava morto. Jesus está indo, passando por um enterro, o homem está morto. Tem um morto, tem fé? Ele está morto e ele o ressuscitou. E aqui no ministério quinto, o apóstolo Paulo está dizendo, ele mesmo, Cristo. Então, Cristo mesmo, eu entendo que é esse dom, ele mesmo distribui isso a quem ele quer. E aqui, nesse caso, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, você vê que está todo no plural. Não é? não é um apóstolo, um profeta, um evangelista, mas é todos eles estão no plural. Isso quer dizer que isso opera na igreja, em todo o corpo de Cristo, diversos dons para várias pessoas. Por isso, Atos capítulo 13 menciona, nós lemos de manhã? Atos 13. Havia na igreja primitiva alguns profetas, lemos de manhã, sim, sim. É, então, ele fala no plural, porque realmente a igreja primitiva tinha vários profetas. Por isso nós cremos em profetas, sim. Não, estão dizendo que ah, eles não creem em profetas mais. Não, nós cremos, mas na forma como é no Novo Testamento, da forma como é na Nova Aliança, conforme está descrito na própria Bíblia. E ele mesmo deu para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e mestres ou doutores ou professores, como está aqui na King James. Então esse é um, é um ministério que faz parte do ministério quinto, mas que uma vez aquele que detém esse dom, esse ministério, ele não deve ser reconhecido como algo superior a próprio Cristo. Então não é o meio pelo qual a bênção vem, e aí para fechar o assunto da cura divina, não é o, o, o detentor do dom de cura divina, porque eu impus a mão e ele foi curado, portanto eu sou o cara. Não, esse é o meio pelo qual Deus usou para curar. Mas vocês não devem se ater ao instrumento, ao canal pelo qual Deus usou. A fé de vocês deve estar vinculada a Cristo. A sua palavra, a sua fé é baseada em Deus. Amém. Compreende isso agora? Amém. Qualquer um que tentar usar o seu dom para dizer eu sou o cara, para dizer que tem que ser eu, se não for eu não vai ser ninguém. Você tem que ficar esperto. Lemos Mateus 24 hoje de manhã, né? se alguém disser o Cristo está aqui, o Cristo está ali, como nós temos ouvido, não, é, a salvação é por Cristo, mas é, realmente é, é Cristo. Mas o, o Espírito Santo só está lá num determinado tabernáculo naquele lugar. Isso é falso. Jesus falou: não dê crédito, não ouça isso, porque surgirão muitos falsos Cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, for enganaria até os escolhidos.